Atenção! Esses são os sete phrasal verbs mais importantes para você utilizar todos os dias na sua vida. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Vamos aqui separar sete phrasal verbs que eu considero os mais importantes da sua vida. Sua vida agora vai mudar após aprender esses phrasal verbs, ok? Então já deixa o like aí é, no, no, nesse vídeo, se inscreve no canal para você receber todos os próximos vídeos, dá um, um tapa no belzinho para você ser avisado e me segue lá no Instagram, tem muitas dicas de inglês, se interage comigo, a gente troca uma ideia, segue lá e a brilhagem acontecerá. Primeiro, phrasal verb aqui. Vocês já sabem o que é phrasal verbs, eu já fiz outros vídeos aqui no canal sobre isso, mas se você perdeu, phrasal verbs são, é a junção de duas palavras ou mais, geralmente é um verbo, uma preposição. Que não tem significado nenhum. E aí quando você junta essas palavras... Pff, uma Explosão, né? Forma um significado completamente diferente. Isso é uma phrasal verb. Então temos aqui a primeira. Put on. Put on. E vou falar mais outra. Na verdade eu falei sete phrasal verbs, né? Mas são 14, né? É. São 14, né? É Mas... que tem, é tem a ideia volta, né? É que tem a ideia volta. Tudo que vai, volta nessa é. vida, né? Então nós temos o... Put on. Put on é colocar. Colocar. Colocar uma camiseta, uma roupa, put on. E temos o take off, take off, que é tirar, retirar. Então, put on, colocar, take off, tirar. Certo? Take off também serve para avião. Avião? Quando o avião decola, o avião está taking off. Ah, é, é saber disso? Né? Segunda, pick up, pick up. Pick up significa buscar. Buscar. Então, se você vai buscar o seu filho na escola, you're going to pick your kids up at the school. Então, uh, pick up, buscar. Ah, aliás, isso me faz lembrar o nome daquele estilo de carro, que é uma pickup, né? Pick up. Nossa! <risos> é. Meu Deus! Isso aí pra explodir a cabeça, Meu né? Meu Deus! Então por que será que o carro se chama pickup? Então, ele busca tudo. Então, por isso que é o estilo do carro, né? Pickup que busca tudo. Essa aí é bacana, hein? Essa você é sabia bacana. ou você percebeu agora? Eu já sabia. Sabia mesmo? <risos> eu sabia. Porra Quando é eu ser. ensinava na, na, na escola, nas escolas presenciais, eu dava esse exemplo aí. Porra. Mas veio agora, né? Veio agora o exemplo. Ué. E o contrário de buscar é devolver, né? É sair, deixar. <risos> e é drop-off. Drop-off. Drop-off. Então, se você uh, chama um Uber, o Uber vem... E aí ele te, ele te pick up. E quando você chega no seu destino, o Uber te drop off. Ele te derruba, né? Porque drop é derrubar. Então ele te derruba para fora. Ele te deixa. É a ideia, né? É a ideia. É, não é literal, né? Não dá. Exatamente. É. Ele te deixa. Sei que o Uber te, te joga para fora mesmo, né? É exatamente. Se você não pagar, né? Vai levar um, uns kicks. <risos> Temos também o get on, get on, que é subir. Então, get on the bus, suba no ônibus, no ônibus né? get on, get on, on, tipo em cima, né, daquela ideia de né, pra cima. E o get off, get off é descer, então get on, subir, get off, descer. Então, quando você tá no ônibus e aí você dá o sinal, né, aperta ali a cordinha, ou, ou, ou aperta cordinha. a cordinha, puxa a cordinha. Cordinha! A gente, já, já entreguei a minha idade, né? Corde. Entregou! Isso é clássico, né? Entregou! Nossa. Não, mas tem uns que... é o botão, né? Você aperta o botão do ônibus... Já já é no aplicativo, cara. É verdade, né? Você aperta ali o aplicativo, o motorista recebe ali, ó... Descendo... ponto desce! Ponto, ponto desce! É. E, aí, o, e aí você... get off the bus. Get off the bus. Outro que eu separei aqui, que é ó bem legal, é dois phrasal verbs com run que é correr. O primeiro é run after, run after, que você corre depois, né, porque after é depois, então você correr depois, o que, que é isso? Run after é perseguir, perseguir. É, a gente pode até é, falar assim, ó, the cops were running after uh, him, os policiais estavam uh, perseguindo ele, né, e o, o, o, o que estava sendo perseguido, né? o, o bandido, o criminoso e tal, ele estava fugindo. Então, aí nós temos o run away. Run away. The criminal was running away. O criminoso estava fugindo. Então, run after, perseguir. Run away é fugir. É o joguinho lá, o Subway é. Surfers, sim, os dois, né? Nossa, é verdade, é verdade. Tem o Run After e o Run Away. Subway Surfers é um jogo muito legal. Eu, é. eu sou viciado naquilo ali. É muito eu, bom. Nossa, é bom pra caramba. Eu nem sei mais o meu recorde, mas eu, eu jogo isso aí desde 2012. É é antigo, antigão, isso aí. né? É Antigo, mas né? é muito bom. Muito bom. E um, um, um outro phrasal verb muito legal aqui para vocês aprenderem é com speed, né? Que é de velocidade. Speed up, speed up, speed up. Speed up literalmente é acelerar. É... Mete o pé aí, ó. Acelera, speed up, speed up. É o Braya. Hã? É o Brian. Brian? É o Bra... Nunca viu o meme do não, Brian? Nunca vi. É. Chegou o 4K, olha aí. Bruna, é o Brian. Os caras passam correndo com o carro aí e é o Brian! Ah, é? É o Brian do Brian, Inspira. sabe? Do filme. Não. Não, Velozes Furiosos? Fora. Nunca assisti nenhum. O quê? Nunca assisti nenhum Velozes e Furiosos, me julguem. Também nunca vi Senhor dos Anéis, nunca vi Harry ah, Potter. tudo bem. É, Harry Potter nunca vi. Enfim, eu, tem vários filmes aí que o pessoal já assistiu e eu nem sei. Professor Junior de Silveira entregando a idade aí. É. Velozes e Furiosos não quer saber, mas Mazarop já deve ter visto. <risos> e o contrário de Speed Up, de acelerar é vai devagar, desacelera, vai com calma, né? Relaxa. Que é o Slow down. Slow down. Slow down. Slow devagar, né? E down pra baixo. Então devagar pra baixo, vai com calma. Uma frase slow muito down. boa pra falar quando a pessoa estiver falando inglês rápido com você, né? Uh -huh. Aí você fala slow down, please. Aí a pessoa fala. Hey, hey. Slow down, slow down, please. Né? Ou down. também usar no Uber, né? Ou tá, usa o Uber, né? <risos> antes dele te... Uber, antes dele te get off. <risos> fala, Slow down, please. Slow down. O get out também é um... um aí funciona? Get out. Mesmo. é, Get out também é um phrasal verb, né? Só que o get out, diferente do get off, é, o get off é tipo sair, né? O, o get out é sair também, só que é o sair mais... Uh, é, tipo com raiva. Você tá dando uma ordem pra pessoa, sai daqui, vaza. É diferente você falar, get off the bus, please. Saia do ônibus, por favor. Aí você fala, get out, get out, get out of here, get out of the bus. Você tá meio até sendo agressivo com a pessoa. Né? Então sai, vaza, sai, sai daqui. Então essa é a diferença. O get off é mais tranquilo. O get out é mais agressivo. Esses phrasal verbs você pode usar em vários dias, em várias horas do seu dia, como você pode perceber. E é, com certeza é, vai dar uma bugada aí na sua mente porque olha só quantos verbos diferentes com preposições diferentes, né, quando jun juntos formam algo mais diferente ainda. então é algo assim para você é, realmente ter a, o dia mudado, né? Eu mudei tua vida agora. não, não, é, não é flash, mudamos a vida. Tem que dar um like. learners, né? né? E é por isso que merecemos um like aqui para ficarmos felizes, para todos ficarem felizes. E também merecemos a sua inscrição, merecemos que você nos siga lá no Instagram para mais dicas de inglês. A gente está muito modesto hoje, né? Merecemos <risos> tudo. <risos> e merecemos também que você continue estudando inglês. E você também merece. É por isso que eu separei esses outros dois vídeos que com certeza vão te ajudar muito na sua jornada rumo à fluência. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou Júnior Silveira. Flash is here with me. Thank you so much, Flash. Thank you so much, learners, for watching this video. E lembre-se todos vocês, see you around. Bye.